Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, e saiba como fazer isso de forma correta, sim, emagrecer é uma benção, exatamente isso irmãos, emagrecer é uma benção, e saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta.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 Um treinamento que a gente decide a, a como emagrecer.